Olá, amigos, olá, queridos telespectadores, olá, brasileiros, brasileiras, um abraço para vocês. Nós estamos aqui pelo Canal Mais Brasil, o canal do minerador brasileiro. Hoje nós vamos trazer informações para vocês interessantes. Informações boas e informações tristes. Tristes que eu quero começar mostrando para vocês as imagens que ocorreram recentemente lá no Pará. Gente, está é no garimpo do Porto Rico que está acontecendo isso, gente o que é que vai acontecer com aquela população isso é na currotela estão destruindo tudo tem criança aqui ó tô se aqui ó em cima da casa do seu xicaracati aqui ó tem um monte de gente aqui poxa gente, bora ajudar ei, estão atirando aqui ó tão atirando aqui não pode atirar não, viu? bora comunidade todo mundo vem pra cá, rapaz bora todo mundo se unir não pode atirar não mãe, aqui tá destruindo tudo, mãe as casas, tudo, tudo, tudo estão atirando ai mãe do céu ai que tão desespero meu Deus, mãe vocês viram essas tristes imagens? Isso é lamentável. Nós vamos agora até o Pará, vamos falar com o Lucas Pavarina, ele que é presidente da ESA lá no Pará. Vamos ver o que ele diz sobre o trabalho que os mineradores honestos, trabalhadores fazem lá naquele estado. Vamos ouvir. Obrigado pela oportunidade, é sempre uma chance única que nós temos cada vez que a gente pode pronunciar um pouco mais da, sobre a situação é, dos garimpeiros, pequenos mineradores e, por que não, das mineradoras também aqui na região é, do Pará, é, nosso caso, falando aqui da região do Tapajós, aqui em Itaituba, mas é, não muda muito quando você muda de região, só, é, só os problemas mudam geograficamente, mas continuam sendo os mesmos. É, nós temos muitos problemas, isso é fato, existe uma, uma grande é, oneração do subsolo onde você não consegue fazer requerimentos para trabalhar a sua lavra de forma legal na, na, onde ela deveria ser trabalhada, existem problemas, é, fi, problemas fiscais, existem vários tipos de problemas que nos acometem que não é de hoje nem vai terminar amanhã. Porém, pela primeira vez, dentro de muito tempo, eu vejo grandes grupos é, se mobilizando para fazer algo positivo em relação a isso, para prometer um futuro melhor, trabalhando em prol de uma classe que vem sendo abandonada desde que é, se estabeleceu a Constituição no Brasil. Então, eu vejo com bons olhos a mineração, apesar das dificuldades estarem aumentando, apesar de os problemas estarem aumentando, é, eu sempre acredito naquela máxima que depois da tempestade vem a bonança. Então, acredito que bons tempos estão vindo é, e que para isso nós precisamos nos adequar. Precisamos aprender no espaço de tempo curtíssimo o que nós deveríamos ter feito ao longo das décadas. Em todos os cenários, no Brasil, no mundo inteiro, é, quando você forma um grupo, você tem mais força. né? É, você, de forma singular, não consegue exercer uma força sobre nenhuma situação. E na parte da mineração não é diferente. Quando você trata de garimpo, de ouro, de cassiterita, garimpo de baixão, de filão ou garimpo de, de, das partes fluviais, são a mesma coisa. Você, sendo uma pequena empresa ou sendo um grupo pequeno de garimpeiros que muitas vezes nem tem documentação, você não consegue atingir é, um objetivo esperado. Por isso que é tão importante que nós tenhamos cooperativas para que possam organizar esses garimpeiros, para que possam fazer a parte que tem que ser feita, todo mundo tem seus direitos, seus deveres, e que se forme uma federação onde já existe, que essas federações formem uma confederação para que ela possa ter uma representatividade nacional, onde hoje nós não temos. A gente sempre está representado por um grupo de boas pessoas, com boas intenções, mas nós nunca temos um CNPJ para nos representar, nós nunca temos uma representatividade nacional massiva. Bom, eu acredito que é, é possível coexistir na, na natureza. A natureza ninguém quer acabar com ela, nunca é intenção, nunca foi a intenção, nem vai ser a intenção de ninguém que mora aqui. É, nós somos, a maioria de nós somos naturais aqui da região, e quem não é foi abraçado por essa região e não, não, não almeja destruir isso. Porém... É, o que se faz é, se se optou por preservar uma natureza e destruir uma classe de, de trabalhadores que, vem, que, é, de, que descobriu isso aqui tudo, foi quem desbravou isso aqui tudo. E de uma hora para outra, reservas foram criadas, reservas foram aumentadas, sem existir um censo, sem existir uma consulta pública efetiva, porque foi feita uma consulta pública na cidade, onde não afetou a região dos garimpos, onde não afetou a região de quem de fato estava lá dentro. Não foi feito um censo, não se sabe quantas pessoas estavam nessa área, garimpos que estavam de forma legal amanheceram completamente ilegais, onde uma pessoa antes tinha um garimpo e uma fazenda no outro dia amanheceu trabalhando como um criminoso. Acho que é, todo mundo sabe que as reservas minerais são finitas e para isso a gente precisa fazer algo que deixe um legado bom. Isso é fato, ninguém está aqui para destruir a natureza, mas nós podemos coexistir, nós podemos trabalhar, podemos fazer isso de forma é, sustentável sim, isso é feito em várias partes do mundo, é feito nos Estados Unidos, é feito no Canadá, é feito na Austrália, isso não precisa ser inventado no Brasil, isso pode ser copiado de lá e colocado aqui, porque isso já dá certo. Só o que falta é boa vontade do governo para que onde só existe fiscalização e punição, possa existir instrução, possa existir um aparato o mesmo aparato que eles têm para poder combater, eles deveriam ter para instruir, para poder é, dar uma, uma instrução técnica e normativa para que essas pessoas pudessem fazer isso de uma forma melhor. Não sou contra é, reservas, porém, acho que foram criadas de forma aleatória e da forma que foram criadas, só não existe um conflito civil nessa região, porque o povo daqui é um povo pacato, um povo é, é muito pacífico. E é um povo que vê seus, seu patrimônio vendo sendo destruído, é um povo que vem perdendo seu espaço de trabalho e vem aceitando isso pacificamente porque é a nossa a, a nossa índole. Nós somos um pessoal trabalhador que quer ter o seu lugar, o sol, e está sendo punido diariamente por isso. O garimpeiro ele é um ser muito destemido e obstinado. O garimpo ele não vai acabar da forma que eles estão querendo fazer para acabar, não vai acabar. O que vai acontecer é o seguinte, vão gerar grandes prejuízos para pessoas que não poderiam levar esse prejuízo. Essas pessoas vão deixar de ser donas do próprio negócio dela e vão trabalhar para outras pessoas, mas o garimpo vai continuar. O que acontece é o seguinte, é, se existem as fiscalizações onde eles não respeitam crianças, é, eles não, não respeitam idosos, porque também existe esse, essa classe etária, de pessoas no garimpo, tanto as que estão começando a vida, quanto as que estão já no seu ciclo final, e elas não são respeitadas porque eles destroem moradia, destroem sua alimentação, é, fazem isso no exercício da sua função é, com a certeza de que estão fazendo a coisa certa? Talvez sim, porém isso afeta de forma definitiva a vida daquelas pessoas. O que acontece é que a nossa terra é uma terra de oportunidades, e por isso que não para porque se encerra uma oportunidade de uma pessoa onde estava ali começando a sua vida, tendo o seu próprio negócio, essa família vai sair dali, vai trabalhar para outro que tem um serviço e a vida vai continuar. É, a nossa região foi uma das regiões menos afetadas pela pandemia, foi uma das regiões que teve o maior número de migração no Brasil, foi o maior número de migração no Brasil, foi a nossa região, um dos maiores números de, de empresas abrindo e um dos menores de empresas fechando. E ainda tem gente que fala que o garimpo não ajuda, que o garimpo não prospera nessa região. Acho que tem é, pouca gente informada e muita gente má intenção de que essa classe acabe, de que essa atividade acabe, quando não deveria estar sendo feito isso. Estão punindo pessoas é, que não deveriam ser punidas, as pessoas deveriam ser instruídas e deveriam estar trabalhando na legalidade. Não fogem, não são pessoas que têm medo de fazer isso, porém, da forma que é imposto, da forma que é colocado, só resta para a grande maioria dessas pessoas fazerem isso. Não sou a favor do garimpo legal, não sou a favor de trabalhar em áreas que não podem garimpar, porque isso é crime, e para que isso mude, tem que mudar a lei, porém, da forma que foram criadas as reservas, da forma que, que a nossa população foi, foi, não foi... Não fomos nós que fomos jogados dentro da reserva, foi, jogada, foi a reserva que foi jogada em cima de nós. Então, nos tornaram em grande parte criminosos, por causa de uma lei que eu que considero ilegal. ilegal como a gente diz aqui, na Amazônia, ilegais são as leis que fizeram. Eu queria deixar aqui um alerta e, ao mesmo tempo, um pedido. Eu sei que no Brasil, é, no mundo, existem pessoas de bom coração, pessoas que fazem de tudo para salvar a Amazônia, mas não se esqueçam que existem as pessoas que moram nela. Vivem aqui há muito tempo e que até pouco tempo atrás não faziam parte nem das estatísticas De uma hora para outra, de repente, nós somos a bola da vez no mundo Mas continuamos aqui Tem gente que está aqui a, a, desde que nasceu, é o meu caso Meus pais, meus avós, gente que veio desbravar essa região Então antes de pensarem em salvar a Amazônia, não se esqueçam que tem gente aqui vivendo dela e que ninguém está dentro de apartamento, ninguém está dentro de um escritório luxuoso esperando as coisas acontecerem. É daqui que sai o ouro, é daqui que sai o minério, a sua aliança que está no seu dedo, provavelmente veio de algum garimpo, eu não sei de outro lugar que esse ouro poderia ter vindo se não fosse de lá. Então pensem nisso, pensem menos que nós não somos criminosos, nós não somos de crime organizado, existem pessoas ruins dentro dos garimpos, como existem pessoas ruins dentro das igrejas, como também existem pessoas boas dentro das prisões que foram presas justamente. Então, não generalizem uma classe e procurem entender um pouco mais da situação socioeconômica das regiões antes de criticarem ou antes de ficarem numa situação cômoda dos seus sofás, doando dinheiro para as ONGs que dizem que vêm salvar a Amazônia, e quem é daqui muito sabe que ninguém vê esse pessoal na rua nem fazendo senso. Então, quem estiver disposto de fato a ajudar, que quer fazer diferença para a vida dessas pessoas, é só se informar melhor, é só vir para a região, é só ver o quanto esse povo é trabalhador e o quanto esse povo vem sendo maltratado. Peço que todos, acima de tudo, orem peçam sabedoria a Deus, porque a nossa vida segue em frente, segue firme. Obrigado a todos. Muito bem, vocês viram aí o Lucas Pavarina, um baluarte no que se diz respeito na área do garimpo. E é claro que nós vimos aí estas imagens. Roda mais um pouquinho, aí. roda mais algumas imagens, olha aí. Soltando aí, ó. Bomba no povo aqui, ó. Aí, dispersando para a multidão aí, para tacar fogo nas PC. Aí. Estão atirando aqui, ó, para dispersar o pessoal. Dentro da comunidade, dentro da comunidade. Isso é muito triste. Isso dá tristeza. Isso dá apavoramento, porque são pessoas de bem, pessoas trabalhadoras sendo atacadas em suas residências, pessoas sendo atacadas por autoridades que deveriam estar defendendo o trabalhador brasileiro. Difícil. Agora nós vamos falar com Salatiel Rodrigues, presidente do sistema OCB, lá de Rondônia. Olha o que o Salatiel diz. Olá, minha gente. Sou Salatiel Rodrigues, presidente do sistema OCB Rondônia, organização das cooperativas brasileiras em Rondônia. Quero nesse momento cumprimentar o Bruno Seschini, Chico Nogueira, Gil Cimar Pureza, José Altino e a todos envolvidos nessa questão do garimpo no Brasil. A necessidade urgente da regulamentação do mineral no nosso Brasil é uma necessidade. Estamos juntos para reivindicar dos nossos governantes a regularização dos nossos garimpos brasileiros. É isso aí, meus amigos. E aí a gente vê os absurdos de pessoas tentando acabarem com pessoas honestas. Enquanto os bandidos estão soltos, enquanto os covardes que estão detonando o sistema brasileiro estão soltos, dando entrevista a ter falando daquilo que eles acham que é certo, tentando ludibriar, através de fake news, o nosso povo brasileiro. Isso é muito triste. Meu Deus. Proteger nossa nação. Senhores e senhoras, pessoas do bem, autoridades de competência, vamos fazer alguma coisa. Alguma coisa deve ser feita neste Brasilzão amado. Alguma coisa precisamos fazer, principalmente em favor aos garimpeiros. Então, Vamos nos unir. O Canal Mais Brasil está aqui para ajudar vocês e trabalhar nessa área com muito amor, com muito carinho. Mandar um abraço para o presidente da Confederação Brasileira, o Bruno Secchini, para o Giliarte, Coronel Homero, enfim, o Chico Nogueira, enfim, todas essas pessoas, membros dessa diretoria em que pretendem fazer com urgência alguma coisa para o garimbo brasileiro. Um beijo no coração. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para que nós possamos... Manter-o informado do que acontece